Olá, eu sou Timóteo Campos, e hoje eu quero literalmente trazer a verdade para seus ouvidos. Isso porque, em apenas alguns minutos, vou te mostrar onde o zumbido realmente vem. E como uma técnica simples, recentemente descoberta por cientistas das principais universidades médicas, pode tornar possível para você apertar o botão silêncio em seus ouvidos, para sempre! Na verdade, essa técnica que eu vou te contar tudo nos próximos 5 minutos é tão forte que os peritos médicos acreditam agora que é a única maneira de silenciar permanentemente o ruído estridente dentro de sua cabeça. Nesse estudo, as pessoas afirmam que o zumbido tinha desaparecido completamente. E eles relataram também uma enorme redução na perda auditiva, que foi um bônus que não estava previsto na terapia logo procurei saber mais detalhes de como participar desta mesma terapia também por se tratar de um estudo privado lá de fora tive que desembolsar mais de 500 dólares aproximadamente 1350 reais na época para fazer o tratamento e era todo online agora uma cura real estava ao meu alcance isso era tudo que eu estava esperando você nem imagina como eu estava aliviado e ansioso para fazer esse tratamento se o meu zumbido fosse curado seria um milagre especialmente porque os passos do programa eram tão simples algo que você precisa ouvir algumas vezes por semana por 15 minutos que qualquer pessoa poderia fazer independentemente da gravidade ou do tempo do zumbido e que não exigia qualquer consulta médica ou prescrições perigosas mas o que estava acontecendo no decorrer das semanas era incrível mesmo depois da primeira sessão eu já estava dormindo melhor e por conta da segunda sessão o meu zumbido era bem menos intenso e assim fiquei ainda mais chocado com a rapidez com que os meus ouvidos começaram a reduzir drasticamente o zumbido em minha cabeça. Na semana 3, o ruído horrível era quase imperceptível e a minha depressão estava indo embora. Já não tinha dores de cabeça infernais e dormia à noite sem problemas. Na semana 4, todos os meus sintomas de zumbido tinham desaparecido. Quando eu fui me consultar com o médico novamente, ele ficou realmente chocado em primeiro lugar sua reação foi de surpresa ele reexaminou meus ouvidos cabeça e pescoço para procurar possíveis vestígios de zumbido incluindo o um exame de audição e reflexo apertando a mandíbula movendo os olhos pescoço braços e pernas é a coisa mais estranha disse ele no entanto os testes mostram agora nenhum sintoma e seus níveis de audição voltaram ao normal. Isso é um milagre. E em uma certa noite, durante um jantar delicioso, eu disse à minha esposa: "Nós temos que compartilhar esse segredo com mais pessoas." Então, reuni as pilhas e pilhas de pesquisas que já tinha salvo e comecei a estruturar técnicas próprias e fácil para qualquer pessoa possa usá-las. Então, eu criei um questionário de avaliação inicial para medir a gravidade do zumbido e formulei recomendações individuais para cada caso específico e quando o programa criado por mim estava completo e testado eu nomeei de programa de restauração auditiva as técnicas de terapia de som dentro deste programa vão desligar os altos falantes dentro de sua cabeça de forma natural nos próximos 30 dias. Então se você quer cortar de uma vez por toda o uso de esteroides e antibióticos, aparelhos auditivos e evitar cirurgias desnecessárias, o programa de restauração auditiva é tudo que você precisa para eliminar os sons indesejados de seus ouvidos. Clique no botão abaixo do vídeo e vamos começar isso logo!